E aí jovens, boa noite! Vocês querem um pouco de gripe? Eu tô muito gripado, cara! Dona na garganta e tudo. Virose me pegou de jeito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Molhado Motovlog Belém. Tô até pensando em trocar o nome do canal de Motovlog Belém pra Motovlog Molhado Belém. Não, sacanagem. Só por enquanto, nesse período de... das chuvas. Não, vai ficar assim mesmo. Tô voltando pra casa agora, tava na universidade. Hoje é sábado, são seis... quase sete horas da noite, trabalhando também, tá É, velho, não é fácil. Mas tem que ser alguém na vida, né? É zero moleza. Vou tirar aqui a sinalha para não ter problema com quem um não de preocupado. Como eu falei, acho que no vídeo anterior a esse eu tô com meus sapatos muito molhados com a questão da chuva, olha. Ó, a moto tecnológica ali, o LED embaixo. Aí já viu, né? Não tem sapato que é coente. Mesmo sendo moto. bota. E vou para casa. Na verdade não vou pra casa, vou pra casa do Santa Motorlog Belém. Aí eu tô aqui na avenida perimetral. embora Desculpe o vento, tá gente? Tô com a capacete aberto. Eu tô com a viseira escura. <risos> Olha aí a moto tecnológica aí, ó. Super! Vamos por aqui hoje. Normalmente eu dobro aqui. Mas eu vou por aqui direto hoje. Pra direita, aqui quem vai é pra estrada da Seasa. Que inclusive <risos> eu nunca fui. Qualquer dia eu vou por aí para descobrir o que, é que tem por aí. Nossa, olha só tanto de falar de mim que tem, cara. É, mas é isso mesmo. Para aqui no semáforo da. Perimetral com A25 e é não fica com medo, Mato Log Belém, quando para nesses sinais assim de noite. Claramente, todo mundo tem, né, Belém? Mas o que a gente resta fazer é ficar atento e qualquer movimento estranho a gente pegar o beco. Por exemplo, eu estou aqui olhando para frente, mas também estou no retrovisor a todo momento. E aí se eu ver alguma moto estranha, esquisita, pra trás de mim Aí eu já... Deixa a moto engatada, começa a acelerar um pouquinho se eu ver que tá se aproximando demais, ou de forma estranha Aí eu vou embora, avancinar vou mesmo Mas aí o cara vem atrás, aí eu a moto <risos> Fazer o que? Morrer por causa de uma moto Levar um tiro, alguma coisa assim, né? E olha só o trânsito só esse horário. Horário de saída do trabalho. Se bem que já baixou um pouco, né? 7 horas da.. 7 horas da noite. Já tá um pouquinho mais a menos pra cá, pra essa região da cidade, mas lá pra BR, sentido Marituba, a Terra do Lanco, essas coisas, é um caos, cara. Só vai aliviar mesmo depois das nove da noite. Quem tem ônibus sofre muito, viu? Pra lá, morando tão longe assim. Por isso que o Lanco logo teve. Preferiu comprar a moto, mesmo que não financiada, pra não ficar sem moto. Quando ele vendeu a, a tal tieta dele. <risos> Porque pegar o ônibus lotado, longe demais, quase de vezes duas, três horas de, duas, duas horas e meio de ônibus e garrafamento quente, não é fácil não, é né? qualquer um que é Será que eu pego sinal aberto ainda? Né? Acho que vai dar. aí mulher mas mais ter nem iluminação tô olhando para o carro do lado se bicho também avançar a faixa expressa sem dispositivo luminoso nenhum no escuro como é que eu vou ver eles né só acho que se movimentou um pouco e deu um reflexo do do aro da bicicleta no meu olho é isso meus amigos já estamos aqui na vinha da costura Começando o vídeo por aqui, até o próximo. Se cuidem. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu. Fui.